Oi, gente, bom dia! Aqui do sítio Engenho Verde, em Colombo, no Paraná. Gravando aqui para vocês, tá amanhecendo. A gente tem um pé aqui de miguel pintado, esse aqui ó, esse aqui, miguel pintado, e olha quem tá aqui comendo as frutinhas. Como a gente está próximo à Serra do Mar, também vem muito passarinho diferente aqui. Das frutinhas aqui do Miguel Pintado, e olha quem está lá: o Jacu. Eles amam essas frutinhas. Tá o casal ali. Deixa eu ver se eu pego o outro, onde é que ele tá Tem um aqui na ponta E o outro tá mais ali pra dentro, ó, mais ali no meio <risos> Ai, que gostoso! Começa a frutinha. Vou mostrar aqui no chão ela para vocês. Que, que eles deixam cair a casca. Nossa, pastorinha. O senhor Miguel Pintado. Vamos aqui. Ó, essa sementinha aqui, ó. Tá vendo? Eles comem esse aqui, ó. Essa partinha amarela aqui. Eles adoram, ó. Ela sai aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí eles deixam só a semente. Ó. Eles gostam dessa partinha amarela aqui. Ó. A casquinha caída aqui no chão. Ó, tá caindo aqui. Tá vendo aqui? Ó, ela é assim, ó. Ó, vem umas três sementinhas aqui dentro. Ela fecha, né? Quando ela tá fechadinha. Ela abre. Agora tá na época, então vem. Eles vêm comer. Vem bastante. Não pode cagar na minha cabeça, hein? <risos> aqui, ó. Deixa eu ver se pega aqui pra vocês verem ela. Eles são pesados? Ai, cai bastante. Olha aqui, tem. Ver se dá pra pegar aqui. Tem bastante fruto fechado ainda, né, Sementinha sementinhas fechadas, ó, tá vendo, ó, a chupinha aqui. Vem aqui assim, ó, vai pegar meu dedo. Eles gostam muito. Ó, esse aqui já dá pra ver, ó, a sementinha ali. Tá isso aí gente se você não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like compartilhe né ajuda a gente aí tá bom então esse aí o Miguel pintado conhecido também como Cambuatá Cuatã acho que cada lugar assim da no Brasil ele tem um nome diferente. Beijo, fique com Deus. Até a próxima.